A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje vamos orar, lendo o Salmo 7, e Deus vai nos abençoar com a nossa vitória. O Senhor meu Deus, eu te confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão espedaçando sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprime sem causa. Persigo o inimigo, a minha alma, e alcance, calca os pés, a minha vida sobre a terra, e reduz a pó a minha glória. Levante-te, Senhor, na tua ira, exalta te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 cabeça. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 7. Amados irmãos e irmãs, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para um amigo ou uma amiga que está precisando ouvir a palavra de Deus neste momento. Fique na paz e até mais.